Salve aí rapaziada, iniciando mais um vídeozão, tropa, rapaziada, já vai deixando o likeão, mano, já se inscreva no canal, tá ligado, e curte o vídeo aí, mano, compartilha com os amigos, tá ligado, vamos um tempinho aí sem postar um vídeo, pá, pra... tá, tal, mas tamo na ativa, como vocês já viram pelo título e pela thumb, tá, meu parceiro, como pintamos meninão, pintamos skyline, deixa eu voltar. Agora sim, troquei a máscara. Mano, pintamos Skyline, velho. Chamei branco. Que aquela cor, aquela cor já tava marcada, tá ligado? Tipo, eu não tava gravando pra vocês, mas... Aconteceu uma treta aí, meu carro já tava marcado, tá ligado? Marcado pelos caras e decidi trocar a cor dele. E tá aqui esse branco, mano? Que tá como? Mano, tá jogando sujo, papai. Tá jogando sujo, esse assim, branco. Olha isso. Olha esse carro. Pega a traseirinha dele Esse é o Lug Troca, vambora Vambora, meti uma Satu também aqui ó toma Satuzinho aqui no braço Pá Pegamos, eita, pegamos o nosso primeiro milhão Já também Mano, foi muita coisa, aí em... Quando eu não gravei, tá ligado Muita coisa aconteceu Fui e... deixando muito, um pouco em off Mas como, farmei pra caralho Tem uma van agora para formar, tá ligado, e bora, bora, bora, o bicho fica, ele fica lindo ou não fica, tá, ai, papai, esqueça, e o bicho fica lindo não fica, nossa, esse brancão tá jogando sonho, por cima. mano, vamos aproveitar, vamos fazer uma sótinha, tá ligado, enquanto, tô esperando o um cara me responder, para buscar mais bag, tá ligado, já formava um pouco, né, porque minha meta, mano, minha meta é lançar o aí 35 lá da concessionária Mas, né, é uma grana do caralho, é Oh, depois eu faço as rotas da caixa Tá ligado ah, tá, Tem que marcar aqui Vambora aqui ah, Ainda tô com o farolzinho azul Vou trocar ele Não sei se é que ah, mano, tá, tô, tá sul, tá? a gente tem esse farol Beijo, tá ligado Mas mano, ela tá com ela Ela tá cheia do sul Ela tá chegando assim. Tá por onde, bruxo? Tendo buscar tô aqui pela praça barana real. Eu... Deixa eu o que eu vou fazer Tem um uhum. A6 aí, mano, pra mim Porra, encontrei logo um a... lancer aqui, abandonado Aonde, aonde, onde, onde, Pera aí, deixa eu ver se eu não me enganar mesmo, vou mandar ela aqui no... grupo Tem um grupo no, no Zap aqui, né? me adiciona essa porra aí também só o DG Só o, o é adicionar, não pode crer Ó, oh, vai no... Diz aí Vai brigar aí vocês no chat? Marca o posto 12, marca o posto 12 O seu Waze aí De trás é um kit, repara que o carro tá... Tá meio do Beleza, eu vou passar a pegar o kit Aproveita aqui a garagem, ali, vou guardar minha aí. moto daí. Cheguei, vambora, vou te cobrar aqui pra uma vez aqui. Aceita, aceita. Era 400, né? Isso, isso. 4 bags. Né? Tem exército na cidade agora? É? Tem. Tem uns 8 agora. Ah, que pariu. Vou ficar de desperto agora aqui pro norte então. Tem 3 exércitos uma militar, uma federal Eu nunca vi eles fazendo patrulha certo, certo, valeu irmão, valeu, obrigado, hein Valeu, valeu Nóis, aí, qual. qual que você vai desmanchar? Deixa eu ver O Lancer, do 2 Que é perto do Sanchoas ali Rapaziada, já pegou umas magzinhas. Pô, se Pô, lance ele corre, hein? Corre, né? buceta, né, mas... É, tomara que dê uma grana boa. Então, pelo menos, vai dar. manchar, não chama os coxas, né? Não Me leva na garagem ali na, ali na frente de novo, onde é que eu peguei o lance Minha moto tá lá de, ainda Ela não guardou Esse cara pegar o cara vai não sei o que Daí, valeu. Ai.